Bom galera, é o seguinte, tô chegando aqui no meu apartamento agora muito rápido porque a portaria me ligou, falou assim que tava com uma movimentação estranha aqui no meu apartamento e entraram, me viram pelas câmeras. E eu não sei o que pode ter acontecido. Mano do céu, esse vídeo de Que isso? Não, tomara. Vou colocar assim a primeiro. Ué? Tá aberto? Ué? Que isso? Que merda é essa, mano? O que fizeram na minha casa, mano? Caralho, mano. Quebraram tudo na minha casa, velho. Galera do céu, mano. Quem que entrou aqui? Olha isso. Revirou meu sofá. Mano, do céu. Acabou com a casa, velho. Filha da mãe, mano. O que foi que fez isso? Galera, alguém entrou aqui em casa e destruiu tudo. Abriu tudo. Olha isso. Bagunçou tudo. Tudo aberto. Tudo bagunçado. Olha isso. Caramba, velho. Olha as minhas paradinhas. Não tô entendendo nada, velho. Olha isso, galera. Aqui fora. Nossa. Mano, galera. Invadiram meu apartamento. Isso aqui não pode vir. Será que a pessoa viu isso aqui que tá escrito nesse quadro? Tá Não! Não, não, não, não, não, não, não, não! Não, mano, não! Por que fizeram isso, cara? Ah. Galera, é seguinte, mano. Acabaram com a minha casa, velho. Não, todas as minhas roupas, velho. Tudo... Ah, velho. Ah, não, velho. Na moral, velho. Ah, mano. Minha sala. Caramba, velho. Galera, acabaram com tudo, mano. Nem montei o computador ainda. Já é destruíram. Mano, cheiro de tinta, velho. Banheiro. Tô fodido. Me lasquei. Renato entrou em casa. Renato entrou na minha casa, galera. E quebrou a minha casa. Olha isso. Quebrou. Como que ele conseguiu fazer isso? Como assim, mano? Vou deixar aqui depois pra as pessoas Galera do céu, é o seguinte, mano Não sei o que eu faço agora Renato entrou aqui em casa, olha isso Que ele deixou aqui, ele deixou um recado pra mim, mano aqui na, aqui na parede de casa, ó Ele pichou aqui, ó Ele escreveu, te peguei, você tá ferrado Bye, Renato Garcia Filha da mãe, olha como tá meu quarto Olha como tá meu quarto, sério E olha isso, minhas roupas, tava todas arrumadas, mano Tava tudo arrumadinho, eu juro que tava arrumado Nossa, minha mãe, se ela ver uma coisa dessa, ela me mata Merda, velho. Sério mesmo, galera. Não sei o que eu faço. Nossa, que bagunça, velho. Sério mesmo. Galera, é o seguinte, mano. Olha, abriu todas as coisas, todas as gavetas. Mano, por que, que ele fez isso, velho? Se bem que ele achou algumas coisas aqui que eu não devia ter achado. Tô puto. Renato entrou em casa. E me achou. O que, que eu faço agora? Preciso pensar, mano. Já volto. Galera, é o seguinte. Tem um quadro ali que tem alguns nomes escritos. Eu acho que o Renato tá passando na casa de todo mundo investigando. Então, o Léo e o Gui passou. Eu, que não sou intruso. E ladrão. Tem o nome do Thiago que tá ali no quadro que eu coloquei. Mas eu preciso incriminar o Thiago. Então... Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. Aguardem. E agora eu preciso arrumar essa bagunça aqui, velho. Essa bagunça aqui. Renato, você tá ferrado, tá, irmão? Na moral, o que você fez aqui em casa não tem desculpa. Você tá muito ferrado. Você bagunçou toda a minha casa, você sujou tudo. O meu guarda-roupa, você acabou com ele. Ele tava arrumado, meu guarda-roupa. Juro que tava arrumado. E agora não tá nada de arrumado aqui. Mas enfim, Renato. O que é seu tá guardado? Tá? Bem aqui ainda, filho da mãe. Então, galera, é o seguinte, eu preciso pensar em um plano e eu já volto para falar com vocês, tá? Partiu. Bom, galera. Já estamos em outro dia, já passei a noite aqui, ó, já dei uma arrumada no AP, certo? Essa parte aqui tá quebrada mesmo, eu vou ter que pedir pra alguém arrumar, quebrou essa fechadura minha. Mas enfim, mano, seguinte, o Renato deve ter gravado um vídeo disso e eu quero ver, mano, tudo que ele fez e o que ele levou e o que ele pegou, tá ligado? E certeza que ele tá me incriminando, mano, certeza que ele tá me incriminando, que eu não sou, não sou ladrão não, tá bom? Então, mano, eu vou ir lá na casa dele agora. Certo? Agora. Pra ver se eu consigo descobrir alguma coisa e falar pra ele porque que ele fez isso, mano. Porque ele acabou com o meu apartamento. Então partiu. Bom, galera. Cheguei aqui na casa do Renato. Não tem ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Quem sabe agora pode ser a hora de eu fazer minha vingança. Certo? E bagunçar a casa dele igual ele fez com a minha, mano. Mas, mano, é o seguinte, antes eu quero dar uma pausa rapidinho pra falar pra vocês de uma coisa. Você tem um sonho de melhorar de vida, de ter um desenvolvimento pessoal, de ter um desenvolvimento financeiro melhor, de saber o que fazer, de melhorar a sua saúde, de ganhar dinheiro com a internet De ganhar dinheiro com suas redes sociais Com seu Instagram, com o Youtube Você tem esse sonho? Você tem esse desejo? Você quer isso? De como ser uma pessoa melhor? De como ter o seu desenvolvimento pessoal para você conseguir se destacar Em qualquer área da sua vida Em qualquer lugar que você esteja é o seguinte, aqui na descrição, primeiro link na descrição, que você vai direto no grupo no Telegram, onde lá a gente vai trocar uma ideia. Gratuitamente eu vou passar pra vocês como que faz e o que eu fiz e o que, que as pessoas fazem, o que, que a gente faz pra conseguir esse tão sucesso que todo mundo quer, certo? Desde vida pessoal, quanto profissional, quanto saúde, tudo, tudo. Então entra lá nesse link, se você tem vontade de crescer na vida, entra nesse link, beleza? Então é isso aí, mano. Recado dado. Agora eu vou ver o que eu posso fazer aqui, porque estão me incriminando. Sem ser eu. Mas é isso. O mudão vai girar.